Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, depois de décadas do PT, quebrou hoje o silêncio diante do juiz Sérgio Moro. Sem meias palavras, o antigo braço direito de Lula acusou o ex-presidente. Ele tinha um pacto de sangue com a Odebrecht e recebeu um pacote de propinas que incluía o terreno do Instituto Lula, o sítio em Atibaia, palestras com cachê de 200 mil reais cada uma e 300 milhões de reais para campanhas do ex-presidente. Todo o dinheiro de corrupção em contratos superfaturados com empresas públicas. Palocci afirma que Dilma sabia e compactuava com o um esquema criminoso e que ele e Lula tentaram atrapalhar as investigações da força-tarefa da Lava Jato. Então, quando o presidente Dilma foi uma posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Albrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Hum. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de, uh, de, de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, uh, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição de, dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. As participações em campanha se davam de todas as maneiras, muitas, a maior parte com um caixa 1, um. mas o caixa 1, um, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. Então, o senhor pode exemplificar, sim, contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Diversos, Os da Petrobras, quase todos geraram, geraram créditos. Mas o senhor porque... tinha conhecimento disso? Sim. O ex-ministro disse que quando Dilma Rousseff foi eleita, os representantes da Odebrecht ficaram tensos porque não tinham um bom relacionamento com a ex-presidente. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o ano do, final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Ozebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedi eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas a, ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com o um governo. Mas eles nunca recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com Marcelo Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa do se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande. E Palocci confirmou que são verdadeiras as denúncias de pagamento de vantagens indevidas em forma de doação de campanha e benefícios pessoais nos governos Lula e Dilma. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião, e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. Palocci descreveu a atuação da ex-presidente Dilma Rousseff para compensar a Odebrecht pela perda da licitação de aeroportos. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracopos e de Brasília, Odebrecht, foi perdedora no processo, ela perdeu os três. Eu fui a presidente Dilma, ela disse que eles, que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. E foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulho, de no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de, de Cumbica de participar do aeroporto de... De... de do Galeão, em condições livres. Ele admitiu que palestras do ex-presidente Lula eram usadas como forma para receber os agrados. Que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com o Odebrecht, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. Palocci disse que ele e Lula discutiram maneiras de criar obstáculos para a Lava Jato. Eu tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim, em algumas oportunidades. Eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução.